Este episódio marca o início do estudo da secção do CART e convém percebermos logo as três grandes manifestações do CART no global commerce Começamos pela, que é mais óbvia, aquela que chama mais a atenção às pessoas, que é o tocart to Cart em cada página individual. Também pode estar no teaser, como é óbvio, mas aqui no nosso site optamos por colocar só na página individual. E o que é que é o e to Cart? É um formulário, e falo em formulário porque não é um simples botão de Submit daquele produto para compra, porque podemos ter N elementos de escolha e de seleção, e podemos também ter variantes, ou seja, aqui temos o Size, aqui temos a Color, e podemos ter muitos outros elementos de acordo com o Product Item. Nós vamos ver como é que uh, é configurável esta secção. De certa forma, já vimos, mas vamos, uh, digamos, consolidar esse trabalho de configuração no interface. E também, se repararem, o texto é tocard, foi alterado. Isto foi feito uh, alterando o fecheiro, o código. Também vamos ver como utilizar alguns hooks para fazer algumas um, manobras e alterações de aspectos relacionados com o cart. Um outro elemento é o um, o shopping cart page. Este shopping cart page tem um path que é o cart perfeito e é um, uma tabela simples que lista os produtos colocados ou selecionados para o cart para um, orientação do próprio utilizador, ou cliente. Vamos ver também como é que podemos adicionar, retirar produtos, mostrar isto de outra maneira, utilizando o Views, que é o que está na base desta visualização, Vamos também uh, verificar como, e esta é uma terceira manifestação do cart, este bloco, que por defeito não está ativo, pode também ser modificado, alterado, e porque ele na base é também uma View. Ou seja, para todas as manifestações do cart, nós podemos trabalhar e modificar no interface, no Views, mexer no código, criar hooks, utilizar UGS e depois vamos perceber o que é isso, e também Roles, porque sabemos que sempre que adicionamos um produto, e vamos fazê-lo agora, uma mensagem aparece. O que está a correr por trás desta ação Add to Cart é, na realidade, uma Roll. É a Roll que nós temos aqui no topo, que é o Display and Add to Cart Message. Sempre que uma pessoa faz um Add to Cart... Uh, vai surgir a mensagem, uma mensagem que também apresenta o um link para o card. Uh, e temos outras rules como a de atualizar o, o próprio, fazer o update do, do card quando é removido ou retirado, uh, quando é removido ou adicionado novo produto e, e outras mais podem ser criadas de acordo com as nossas necessidades. Portanto, interface. Rules, Views, Hooks, para alterar o código que vem por defeito. Tudo isto pode ser feito e pode ser trabalhado em termos de card para termos um comportamento do card mais personalizado e adaptado às nossas necessidades.